Bora conferir os principais lançamentos de games de agosto, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar esse vídeo, já se inscreve aí no canal e clica aqui no sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos aí nerds de games, filmes e séries. Então, bora para nossa lista que a gente separou aqui dos games que a gente mais está esperando agora para esse mês de agosto, né? Já começando pelo dia 12 de agosto com Naraka Blade Point, que vai sair para PC e futuramente em breve vai sair uma versão para PlayStation 5. E esse é um Battle Royale para até 60 jogadores que tem o diferencial de se basear na mitologia e na cultura da China, do Japão e da Mongólia. O combate aqui ele tem um foco no corpo a corpo principalmente ali na luta com espadas né? E aqui a gente tem uma movimentação com bastante parkour ali, bastante uso de ganchos e um estilo que lembra bastante aquele filme O Tigre e o Dragão. Aí no dia 16 de agosto vai sair um game que a gente está esperando bastante que é o Road 96, que vai sair para Nintendo Switch e PC. Esse é um game de narrativa procedural e aqui a gente tem que escapar de um país que tá ali em meio a um caos político. Né? Então o foco é a nossa jornada pela estrada em direção à fronteira, numa pegada meio que daqueles filmes de estrada dos anos 90. E algumas coisas legais, né? O game ele vai chegar traduzido para português brasileiro e ele tem aquele estilo que a gente gosta demais, né? Que as nossas escolhas afetam os rumos da história. E a gente já teve a oportunidade de testar esse game e já tem gameplay da demo aqui no canal. Aí no dia 17 de agosto vai ter o lançamento de um game que é o Humankind, que vai sair para PC. Esse game provavelmente vai agradar a galera que curte a franquia Civilization, até porque o estilo de game lembra bastante o Civilization, que eu sempre gostei de jogar desde pequeno. É um game de estratégia e a gente começa controlando uma tribo de nômades e vai evoluindo a nossa civilização ao longo das eras, construindo ali cidades, criando exércitos e por aí vai. E o game ele tem mais de 60 povos diferentes, né? Tem egípcios antigos, vikings, vários, vários outros. Esse aqui é um game de nicho, mas eu curto bastante esse estilo. Aí no dia 19 de agosto vai ter o lançamento do 12 Minutes, que é um game que vai sair para Xbox One, Xbox Series S e X e PC. E nesse game a gente vai Tá preso num loop temporal de 12 minutos, né? Aqui a gente tem um mistério ali envolvendo relacionamentos e assassinato, e a gente vai precisar resolver esse mistério para conseguir quebrar o ciclo. E uma coisa maneira é que o elenco do game ele é bem forte, né? A gente tem aqui o Willem Defoe, o James McAvoy, a Daisy Ridley e outra notícia boa é que ele vai sair no Xbox Game Pass no dia do lançamento. E outro game que vai sair nesse dia também é o Monster Harvest que vai sair para Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Esse é um game que eu sei que tem uma galera esperando né? ele é meio que uma mistura ali de simulador de fazendinha com Pokémon a gente gerencia a nossa fazenda, constrói e personaliza a nossa casa e ao mesmo tempo pode criar ali uns monstrinhos que vão nos ajudar em batalhas por turnos eu curto o visual, que ele tem uma estética assim pixelada, que lembra bastante até o Stardew Valley, e para quem quiser conferir o game, já tem uma demo gratuita disponível na Steam, e aí no dia 20 de agosto vai sair a versão do diretor do Ghost of Tsushima vai sair para Playstation 4 e 5 e essa versão nova, ela é uma expansão da experiência do game que a gente viu no Playstation 4, agora o game ele vai ter melhorias técnicas, né, como áudio em 3D texturas melhoradas, né, aquele feedback tátil do DualSense, que é o controle do Playstation 5, e uma história nova agora ambientada na ilha Iki, né além de habilidades novas. Agora a gente vai ter que enfrentar um grupo novo do exército mongol que segue a líder águia em vez do Kotokan que a gente viu no game base e olha só, quem já tem o game no Playstation 4 vai precisar comprar a expansão para essa versão do diretor aí no dia 24 de agosto a gente tem um lançamento do Aliens Fireteam Elite, que vai sair para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series e PC. E esse é um game co-op em que a gente pode jogar ali com os amigos ou com aliados controlados pela inteligência artificial para enfrentar missões de resgate. O game, ele se passa 23 anos depois dos eventos que a gente viu nos filmes e aqui a gente está a bordo de uma nave militar onde a gente vai precisar enfrentar vários tipos de inimigos diferentes. A gente vai poder escolher entre cinco classes, né? Atirador, Demolidor, Técnico, Médico ou Batedor. Cada um ali com habilidades exclusivas. Né? E o game ele tem um arsenal com mais de 30 armas e 70 modificações e acessórios. Aí no dia 25 de agosto tem um game que vai sair que a gente está esperando bastante que é o Psychonauts 2, que vai sair para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um game criado pelo Tim Sheffer né, que é um game designer ali lendário, que fez alguns dos games que eu curti demais quando eu era mais novo né, o Full Throttle os games da franquia Monkey Island o Green Fandango. E aqui nesse novo game né, a gente tem a promessa de um jogo completo para a galera que é fã de games de plataforma e aventura em 3D. Pelo que já deu pra ver, né, o game ele tá com um visual muito bonito e uma notícia boa pra galera do Xbox é que o game ele vai estar tá incluído no catálogo do Xbox Game Pass já no lançamento. E aí o último game que a gente separou nessa lista aqui de games mais esperados de agosto é no dia 31 de agosto, o lançamento aí sim definitivo do New World que vai sair para PC. E esse sem dúvida é um dos lançamentos que a gente mais tá esperando esse ano. A gente já teve a oportunidade de testar esse MMO da Amazon na prévia que rolou no ano passado, em 2020, né, e recentemente a gente pôde curtir de novo também durante a beta e rolou nessas últimas semanas. Ó, pra quem curte um MMORPG com foco grande ali em exploração, em coleta de recursos, em craft, esse game ele tá bom demais, né? Nos dias que eu tive a oportunidade de jogar, eu passei horas e horas upando o personagem e eu não vi muitas horas passarem. Eu curti demais o sistema de progressão do game, a liberdade de poder testar ali várias armas e vários estilos de combate diferentes, sem contar o visual do game, que pra mim tá bonito demais. Né? E o game ele tem aquele formato comercial, pay-to-play, né? O game ele custa R$ 75 reais no lançamento e não tem assinatura, nem ali elementos Pay to Win dentro da lojinha do jogo. E aí, galera, o que vocês acharam dessa lista de games que a gente mais está aguardando agora para o mês de agosto? Comentem aqui na seção de comentários para a gente saber quais games que vocês mais estão esperando aí para esse mês. E dê um like aí para ajudar a divulgar o nosso canal e dar uma força aqui para o Bulldog Nerd, né? Galera, valeu aí por terem acompanhado esse vídeo e até a próxima!